O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança mostra a história de um casal que, diante de tanto sofrimento, resolve apagar a memória um do outro. Isso é, claro, uma ficção. Mas e se fosse possível? Continuaria sendo uma fuga, um descontrole, uma incapacidade de aprender com o sofrimento. Significa apagar as memórias ruins mas as boas também mais que isso significa apagar o aprendizado todo o aprendizado que vem junto tem gente que na verdade metaforicamente falando faz isso a pessoa não aprende com um relacionamento e depois ela acaba se relacionando com uma pessoa diferente mas que na verdade é igual e aí ela acaba sofrendo tudo de novo, muito parecido com o relacionamento anterior.